Olá pessoal, mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube, um canal dedicado exclusivamente à tributação do ISS e desta feita eu quero conversar com você sobre uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do famoso, do conhecido CEPOM, Cadastro das Empresas Prestadora, Prestadoras de Outros Municípios. Bom, finalmente, finalmente, depois de mais de 15 anos, 16 anos de instituição deste cadastro, eis que o Supremo finalmente se debruça sobre o tema, os ministros, enfim, tomaram uma decisão que vai trazer segurança jurídica a todos os prestadores de serviços do Brasil. Eu quero contar um pouquinho, ah, primeiro a história do CEPOM, eh, depois um pouquinho da história do processo, e no final eu quero compartilhar com vocês aqui, eu tenho recebido alguns questionamentos, e eu acho muito importante então que a gente possa refletir um pouco sobre eles, e basicamente eu vou trazer aqui respostas para três questionamentos. Essa decisão do Supremo de inconstitucionalidade do CEPOM, ela pode ser aplicada automaticamente para todos os demais cadastros que existem aí no Brasil afora? Primeira pergunta. Segunda. Os tomadores de serviço estabelecidos em São Paulo, a partir da divulgação desta decisão, já podem parar de consultar o CEPOM e parar de reter o ISS na fonte? Terceira e última. É... A minha empresa, durante muitos anos, sofreu retenção na fonte porque não tinha inscrição no CEPO. Será que agora, com essa decisão, finalmente, né, essa decisão de inconstitucionalidade, eu posso pedir restituição de tudo que eu paguei, portanto, indevidamente? No final, eu vou abordar em detalhes todas essas três perguntas. Para chegarmos lá, entretanto, é extremamente importante lembrarmos um pouquinho da história do CEPOM. O CEPOM nasceu, o CEPOM, pessoal, é uma invenção do município de São Paulo. É, foi instituído por uma lei municipal no ano de 2005 e se nós voltarmos no tempo, lá atrás o cenário era um cenário de guerra fiscal, muito maior do que a que existe hoje. Digo isto por quê? Porque lá atrás, em 2005, muitos municípios praticavam alíquotas, embora já, mesmo naquela época, isto, isto fosse inconstitucional, embora fosse inconstitucional, muitos municípios ainda praticavam alíquotas inferiores a 2%. Nós tínhamos casos de município ali próximo de São Paulo praticando alíquotas de 0,2%. Um absurdo, mas existia. Muito bem, e o que acontecia então? As empresas, as empresas é, ficavam escondidas no município de São Paulo, elas estavam lá, estabelecidas, mas clandestinamente. Justamente porque em São Paulo a alíquota era próxima de 5% ou 5% na maioria dos serviços. Entretanto, na hora de emitir a nota, essas empresas conseguiam um endereço fictício de um município vizinho que praticava alíquota baixa, menos de 2%, e na hora de faturar, ela usava a nota fiscal desse município. Uma bela economia. Permanecia escondida em São Paulo, mas usava uma nota fiscal de um paraíso fiscal. Olha que interessante. Isso perdurou por muito tempo. O que a Prefeitura de São Paulo, então, inventou para acabar ou, pelo menos, minimizar os impactos disso? Bom, como ela não tinha pessoal suficiente para identificar todas as empresas que agiam clandestinamente, não tinha, mão de obra. Eis que alguém teve a ideia de inventar um cadastro que funciona só na internet, ele é virtual. Né? É, esse cadastro se tornou obrigatório, então. É, o tomador estabelecido em São Paulo era obrigado a consultar esse cadastro toda vez que ele recebesse uma nota de fora. Uma nota de Campinas, Rio, é, Curitiba, Porto Alegre, Manaus... Recebeu uma nota de fora, tem que ir lá no CEPOM e consultar se aquele prestador está inscrito. Muito simples. Se a resposta fosse que o prestador está inscrito, não precisa reter. Significa que ele se cadastrou e ele vai pagar ISS no seu município de origem. Só. Todavia, se ao consultar o cadastro a resposta fosse de que aquele prestador não está inscrito, ah, aí acendi um alerta e a, o tomador é obrigado a reter na fonte. Perfeito, perfeito. Ora, por quê? Porque aquela empresa escondida no município de São Paulo, clandestinamente estabelecida lá, utilizava um endereço fictício de onde ela emitia a nota, e, portanto, como era um endereço falso, fictício, não existe estabelecimento lá, ela não conseguia inscrição no CEPOM ao enviar documentos ela não conseguia provar a existência de um estabelecimento lá na origem e, portanto, a prefeitura negava a inscrição e, como consequência desta ausência de inscrição, é, o tomador fazia a retenção do ISS para os cofres paulistanos. Perfeito, perfeito. É, a prefeitura resolveu o problema dessas empresas que atuavam clandestinamente, ela teve um incremento fenomenal no caixa, para que vocês tenham uma ideia. Estima-se que hoje existam mais de 150 mil empresas estabelecidas fora de São Paulo e que se inscreveram no CEPOL. Mais de 150 mil. Essas empresas, então, não sofrem retenção, certo? Elas pagam na origem, apenas. Por outro lado... As empresas que não conseguem se inscrever e que, portanto, sofrem retenção na fonte, só de ISS dessas empresas, a prefeitura arrecadou em 2020 algo superior a 200 milhões de reais. Estima-se que mais de 20 milhões de reais por mês de ISS por descumprimento da obrigação de inscrição no CEPOM. Olha que arrecadação fantástica. Bom, mas qual é o problema disso? Para o município de São Paulo isso não é um problema, isso, é, isso foi né, e é a solução dos problemas. Entretanto, para o prestador de serviços, que atua de forma lícita, que tem estabelecimento realmente no seu município de origem, para esse prestador, o município de São Paulo, ao exigir retenção na fonte, ele está usurpando a competência do município de origem. E, consequentemente, ele está fazendo com que esse prestador pague ISS duas vezes. ISS na origem, porque o município não abre mão, e ISS lá para São Paulo, porque o tomador de serviços vai fazer a retenção. Pessoal, isto é inconcebível. Esta é a famigerada bitributação tributação Não pode, é ilegal, e agora nós vamos concluir juntos com o Supremo que isto é inconstitucional. Muito bem, é, neste cenário, então, em 2005 mesmo, eis que o sindicato das empresas de processamento de dados do Estado de São Paulo é, não se conformando com essas exigências, eis que o sindicato ingressa ele impetra um mandado de segurança coletivo. É, o processo passa pela primeira instância e o município de São Paulo obtém a primeira vitória. O juiz não vê nenhuma ilegalidade na instituição deste cadastro. Portanto, primeira derrota do sindicato. Ainda inconformado, ele, ele recorre, ele apela para o Tribunal de Justiça, e também no Tribunal de Justiça, também no Tribunal de Justiça, ele não obtém êxito. E o Tribunal, então, fala da legalidade do CEPOM e aponta é, que a hipótese de cadastramento é uma mera obrigação acessória de interesse local. Portanto, segunda derrota do sindicato e segunda vitória do município de São Paulo. Vale lembrar, pessoal, vale lembrar para você que está aqui, é, comigo estudando esse tema que o município de São Paulo ao instituir o CEPOM ele foi o precursor mas muitos outros municípios copiaram muitos municípios até por conta dessa questão da arrecadação, do incremento eu vou citar aqui como exemplo Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro Salvador, São Luís, Recife, Palmas e entre outros alguns copiaram até o nome CEPOM alguns CEPOM Outros C mudo POM. Campinas, por exemplo, é Sene, né Tem cidades que chama, que a sistemática é muito semelhante, mas eles adotaram o nome de Danfon, DSR, RAMFIS e por aí vai. Por aí vai. Muito bem, mas voltando ao processo, voltando ao processo, eis que uh, o sindicato não se conforma e aí leva, é, nesse momento em que ele, o seu recurso, né, é, não obtém êxito no tribunal, ele, ele interpõe dois novos recursos, agora aos tribunais em Brasília, tribunais superiores. Recurso especial ao STJ e recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Como vocês sabem, primeiro, o processo é julgado, apreciado pelo STJ. No STJ, o... Os ministros negaram provimento ao agravo, já que o recurso especial também não foi provido no Tribunal de Justiça. É, negaram provimento ao agravo ao argumento de que o acórdão recorrido decidiu a controvérsia com base em legislação local. Ocorre que, na esteira da jurisprudência da Corte Superior, nesses casos, não há abertura da via especial, que encontra óbice na súmula 280 do Supremo. Ou seja, resumindo, o STJ, ao negar provimento, ele simplesmente não apreciou o caso. Não apreciou e prevaleceu a decisão do Tribunal de Justiça de que o CEPOM é legal. Como o sindicato havia é, interposto dois recursos, inclusive o extraordinário, eis que o processo então vai ao Supremo. Ele chegou no Supremo, para se tem uma ideia de tempo, ele chegou em Supremo, no Supremo em outubro de 2018 e em, dois, em dezembro de 2018 é, o Supremo reconhece, finalmente, né? ele reconhece que essa controvérsia envolvendo o CEPOM ela possui sim repercussão geral, que é um dos requisitos. Possui repercussão geral. Significa o que é isso? O que significa um recurso extraordinário com repercussão geral? Significa que, ele, é, que o seu interesse, o interesse das partes no processo, transcende, né, transcende é, os interesses é, unilaterais de cada um. Há é, na causa, a, na causa é, relevância social, econômica e jurídica. E isso, portanto, justifica a apreciação pelo plenário. Então, tendo reconhecido repercussão geral no recurso extraordinário, o processo finalmente foi colocado para julgamento pelo plenário virtual do Supremo. Isso ocorreu, então, pessoal, agora em março de 2021. E aí o Supremo, vocês já devem ter visto, ele inclusive julgou inconstitucional tanto a retenção como a obrigação de inscrição, e fixou a seguinte tese, vou ler para que fique bem claro para todos nós. Diz assim, É incompatível com a Constituição Federal disposição normativa a prever obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração municipal de prestador de serviços não estabelecido no território do município e imposição ao tomador, da retenção do ISS quando descumprida esta obrigação acessória. Olha que interessante. Deste, deste, desta tese jurídica, desta decisão do Supremo, extremamente importante, nós podemos extrair dois mandamentos. Olha só que interessante. Guardem isso. O município não pode exigir cadastramento de prestadores de serviços não estabelecidos em seu território, o município não pode exigir cadastramento de empresa prestadora de serviços de outro município. Primeiro mandamento. Segundo município, segundo mandamento, o município não pode impor ao tomador obrigação de retenção nos casos em que estes prestadores descumprirem a obrigação de inscrição. Então vejam que são dois mandamentos. Não pode impor obrigação de inscrição para quem é de fora, e também não pode impor ao tomador que consulte e, em caso de não ter encontrado a inscrição, que ele faça a retenção na fonte. Pessoal, na verdade, o fundamento da decisão do Supremo, para você que está estudando esse tema, o fundamento básico é o descumprimento de uma obrigação acessória não tem o condão de transformar aquele município incompetente para cobrar o ISS. Simples assim. Eu sempre defendi essa ideia, nas aulas de ISS e nos cursos de pós-graduação. O descumprimento da obrigação de inscrição no CEPOM, o simples descumprimento, não tem o condão de transformar São Paulo em município pa competente para cobrar aquele ISS. As regras de competência estão esculpidas no artigo 3º da Lei Complementar 116 e a principal regra estudada por nós nos cursos de pós-graduação, é aquela que determina que o ISS é devido ao município do local do estabelecimento prestador. Além daquelas hipóteses que o legislador escolheu e ele manda recolher no local da execução. Fora essas, todos pagam no município do estabelecimento prestador. Então, eu não posso criar por lei municipal um cadastro e simplesmente... É, colocar como penalidade para quem não se inscreve nele a obrigação do tomador de reter na fonte. Não pode, é ilegal, é inconstitucional. Muito bem, então, vimos um pouquinho da história do CEPOM, conhecemos um pouco aí da, da decisão do Supremo Tribunal Federal, extremamente importante, e aí é, vamos para as questões práticas agora, né? É, interligadas às questões jurídicas é, em relação às três perguntas que eu coloquei aqui para você. Muito bem. Primeira pergunta. Essa decisão do Supremo ela será aplicada, aplicada automaticamente para todos os municípios do Brasil que instituíram cadastros nos moldes do CEPOM? Quem está no processo é o município de São Paulo. Será que a decisão aqui será automaticamente é, aplicada para todos os municípios do Brasil? Pessoal, a resposta é não. Não por quê? Porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi proferida num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Em casos desta espécie, a decisão do Supremo não vincula, vou repetir, em casos desta espécie, a decisão não vincula os órgãos do poder executivo, ou seja, as prefeituras. A prefeitura do seu município, que está me assistindo aqui, que tem aí o Sene, que tem o RAMFIS, que tem os outros cadastros aí que receberam nomes diferentes, ela não é obrigada a aplicar automaticamente essa decisão. Não. Essa decisão não é vinculante. Ela vincula apenas então somente os órgãos do Poder Judiciário. Significa dizer o quê? Se aí no seu município tem CEPOM, tem Sene, tem RANFES, e você quer parar de cumprir, você tem que entrar com uma ação judicial. E aí sim, os órgãos do Poder Judiciário, desde a primeira instância, irão, irão vincular a decisão a esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Precisa de ação judicial ok? Se você se sentir lesado, ação judicial. Ok? Vale lembrar, a título de informação, especialmente para os operadores aí do direito, que só possuem efeitos vinculantes decisões emanadas pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade e ainda as súmulas vinculantes. Por isso, aqui... Essa decisão não vincula o Poder Executivo. Nós estamos diante de uma decisão, decisão do Supremo, proferida num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Feito. Essa é a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Os tomadores de serviço estabelecidos no Município de São Paulo podem parar automaticamente de reter, de consultar o Sepon e reter e ISS? A resposta também é não. Como vimos na decisão ou melhor, na resposta anterior, a decisão no processo, no recurso extraordinário, é inter partes, ela só afeta o município de São Paulo e o sindicato, os filiados do sindicato, só. Porém, o município de São Paulo, ele está protelando o cumprimento desta decisão. E enquanto ele não extinguir o CEPOM, enquanto o município de São Paulo não desativar o CEPOM, você que está me assistindo aí, que não está no processo, é obrigado a continuar consultando e é obrigado a continuar retendo. Não pare de cumprir porque você pode ser, sofrer as consequências desse, desse descumprimento. Enquanto o município não der cumprimento à decisão, você é obrigado a continuar cumprindo. Ah, mas professor patrocínio, quando é que o município vai cumprir? Nós não sabemos. Para que vocês tenham uma ideia, o município já ingressou, né, já interpôs embargos de declaração que não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, mas é, no qual eles pedem que o Supremo module os efeitos dessa decisão. Com efeitos para o futuro, apenas, para não ter que restituir o valor do imposto. Então, até que essa decisão se torne definitiva, numa linguagem jurídica, até que ocorra o trânsito em julgado, o município de São Paulo vai manter o CEPOM no ar e você vai continuar sendo obrigado a cumprir. Até porque, como eu falei, são mais de 20 milhões de reais por mês. Então, o município não tem pressa nenhuma de desativar o CEPOM. E última pergunta: A minha empresa, a minha empresa, sofreu retenção na fonte por muitos anos, porque eu não consegui me inscrever no CEPOM. E agora, patrocínio? Eu já posso pegar esse dinheiro de volta? Posso? Olha, com base na decisão proferida pelo Supremo, eu estou gravando esse vídeo antes da, do julgamento dos embargos que já foram interpostos, com base nessa decisão do Supremo, sim, você pode requerer, você pode pleitear, você pode entrar com uma ação de repetição de indébito e restituir tudo que você pagou por retenção na fonte ao município de São Paulo nos últimos cinco anos. Você pode, aliás, eu sugiro duas coisas na ação. Você pede para parar de sofrer a retenção, enquanto o município aí não desativar o CEPOM, e você pede para pegar o dinheiro de volta. E faça isso rápido, porque se o Supremo modular os efeitos, dizendo o seguinte, tudo que foi pago é, está consolidado, e o município não precisa devolver mais, se você ingressou com a ação, antes dessa decisão do Supremo, essa decisão do Supremo de modulação não, não, não irá te afetar. Mas se você esperar e ele modular dessa forma, você não terá o direito. Ou seja, tudo que você pagou, simplesmente perdeu. Certo? Então, pessoal, vale muito a pena, dica final, vale muito a pena ingressar com a ação. Se você é tomador, para você parar de fazer consulta ao CEPOM e reter, é uma obrigação a menos, vai desonerar a sua equipe, uma preocupação a menos para você na área tributária, uma ação judicial para desonerar. Se você é prestador e está sofrendo retenção, uma ação judicial em que você pede para parar de sofrer retenção e pede o valor que foi retido nos últimos cinco anos, que ele seja devolvido com correção monetária e juros é, para a sua empresa. Então vale muito a pena ingressar com essas duas ações judiciais. É, eu estou à inteira disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Os meus contatos estão aqui no meu canal, o meu celular, o meu e-mail. E se vocês precisarem de alguma orientação jurídica, se precisarem de algum suporte para essas ações judiciais, eu estou inteiramente à disposição de todos vocês. Pessoal, Deixo o convite para que você conheça e assista aos outros vídeos disponíveis no meu canal. Ative o sininho para que cada vez que um vídeo novo seja postado, você seja avisado. Compartilha com os amigos, se você gostou, se esse vídeo foi útil para você. É, e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até lá.